Eu sou o criador e gostaria de saber se eu mesmo posso aplicar a vacina na minha criação ou devo chamar um veterinário. Todo criador deve saber como se faz a vacina, porque nem sempre ele vai poder ter um veterinário ou um técnico agrícola por perto. Mas o, o médico veterinário é indispensável para você para te orientar como deve ser feita as vacinas, realmente. Ele é o um técnico certo, é a pessoa que estudou para isso. Mas, é... você pode fazer, como eu falei ainda há pouco, você pode pegar os, as vacinas no isopor congelo, colocar num balde, limpo, com 8 litros de água, aproximadamente, você vacina sem pintinhos, deixar eles um pouquinho com sede, por volta de uma hora, e depois colocar nos bebedouros e com certeza ela vai vacinar. Depois que terminar aquela água, 40 minutos, 30, não tem mais vacina ali, ela já volatilizou. Portanto, você completa a água novamente, repõe a ração e eles voltam a comer e beber bem.